Fala guys, Felpon aqui pra mais um fucking vídeo pra vocês, beleza? Hoje, como vocês puderam ver no título, hoje eu vou mostrar pra vocês o domínio top aqui na ligação de terra, você que roda a ligação terra. Eu vou explicar pra você como que eu fazia. Eu já rodei ligação terra, eu rodava a ligação terra inclusive na época desse carro. E eu vou mostrar pra você o que, que eu fazia aqui, galera. Primeira coisa, se você tá sozinho, muito esperto do que pode acontecer, beleza? A chance de vir uma WP aqui, a chance de abrir dois caras querendo picar você é muito alta, porque se eles vê sua demo, ver que você joga bastante sozinho aqui, isso pode acontecer. Então, galera, tem um pixel aqui que é muito bom, que você fica aqui, ó só, só, só vendo se o cara passa tá vendo? Eu ficava aqui muitas vezes porque aqui, ó, não sei se vocês vão conseguir perceber, tem uma frestinha que quando o CT passa ali é, a gente consegue, ele, ele, ele passa aqui na nossa mira e a gente consegue saber se ele avançou ou não. Então eu tinha muitas vezes que eu via o cara avançando aqui, fazia uma popzinha aqui, abria com ela e matava o cara porque, tipo ele passou, ele achou que tá marotado, eu via, pá matava ele. Só que o problema é o seguinte, galera, você vai pegar um cara como, por exemplo, o um device você vai ficar aqui, o cara vai passar não vai ver nada, ele vai virar aqui na hora, em com a WP. Então, viu o cara passando? Vaza! Não fica aqui, porque a chance de você tomar um tiro é é muito alta, beleza? Então, tem essa posição aqui pra você ver. Se você tá aqui rodando, você pode ficar aqui parado, só esperando pra ver se ruxa. Se você tá aqui e não aconteceu nada, beleza. Começa seu o seu, seu domínio, né? O que, que normalmente eu fazia, galera? Se os cara quebra a porta que hoje tá muito da moda, esmoca. Não tem muito o que fazer. Se você for tentar passar no álcool aqui, você corre muito o risco de pegar um pezinho, tomar um varado. Se eles dominar o esgoto ali e você não tiver esgoto pra você, você pode morrer facilmente. Então, a ligação aqui, você só pode dominar conforme a informação e o domínio do seu time. Se você for for dominar sozinho aquela ligação, você já tem que deixar bem avisado e você tem que ir conforme o seu time for avançando, beleza? Mas vamos supor que os caras não quebrou a porta, a porta tá aqui normal. O que, que eu fazia, galera? Eu vim aqui concentradíssimo com a mira, vim até aqui mais ou menos da boca, tá vendo? Até aqui. Até aqui, não aconteceu nada. Eu fazia aquela, aquela molotovzinha padrão, né? Tabelava ela aqui, o que, que ela faz? Ela tira toda essa parte aqui de baixo, tá vendo? Se o cara tiver aqui embaixo, você vai descobrir, vai queimar, tal, vai morrer. Não tem nada aqui embaixo, galera. Depois disso aqui, eu vim aqui e abria já no pixel aqui, tá vendo? Nada de vir aqui por trás e abrir assim, que você vai morrer. Se tiver então você já vem aqui, ó, galera, ó Abra agachado e já era Você tipo meio que surpreende já no pixel, tá vendo? Ó? Porque a chance do cara matar você fazendo isso aqui É bem menor, tipo, se você for por trás ali Então esse mais ou menos é o domínio Não tem nada aqui, galera Pixel a pixel você vem abrindo assim Sem segredo, milho padrão sozinho aqui Sempre pegar os cantos, sempre olhar tudo direitinho Se você vem dois, é melhor ainda Porque você tira lá em cima e tira aqui embaixo Como assim, bom? Você, você vai fazer a mesma coisa praticamente Vamos supor, eu fazia esse domínio com o Cold Qual que era o domínio, galera? Eu vinha com ele aqui, ele ficava cravado aqui Aqui, mais ou menos aqui, ó, e nós vinha junto, beleza? Eu ficava cravado pra ele, ele chegava aqui, ó, ó, molotovava aqui. Nós ficava mirando, não vinha nada, eu já tava posicionando pra fazer essa molotov aqui, galera, ó. Tá vendo esse bueiro aqui? Eu parava aqui na ponta do bueiro, eu mirava mais ou menos aqui... Não, na parte da frente, desculpa, na parte da frente do bueiro aqui, ó, na ponta, e mirava mais ou menos aqui. Eu ia até depois aqui dessa... desse interruptor aqui, beleza, galera? Eu vinha até aqui, ó, ó, ó, tá Ela vai cair aqui em cima, ó, tá vendo, ó? Ó, tira tudo, tudo aqui em cima. Na hora, acontecia tipo 30% das vezes. Eu, quando eu tacava essa molotov, quando eu vinha aqui tacar essa molotov, ó, eu fazia barulho e a tendência era os caras abrir. Porque fala pô, tá com bomba na mão, vou abrir. E o Code pegava direto os caras aqui, ó. Ele ficava parado, marcando aqui. Pra eu fazer a molotov. Então eu fazia a molotov e instantaneamente já voltava pra trás aqui. E ele ficava marcando. E os caras abriam, morria pra ele. Então você basicamente vai fazer isso aqui, ó. Ele vai. ele o primeiro cara, ele vai monotovar, vai cravar E o segundo já vem aqui meio posicionado aqui, ó E já tá com a outra, beleza? Não tem nada, não queimou, não aconteceu nada Já pode dominar aqui, ó Vem, faz aquele domíniozinho aqui Não tem nada, já era Você sabe que não tem nada na ligação Então esse aqui é um domínio muito bom É muito efetivo E é muito difícil os caras permanecer aqui com essas porque Muito provavelmente eles vão queimar e vão vazar Ou eles vão queimar e vão abrir, beleza? Espero que eu tenha ajudado vocês Tamo junto, galera Até o próximo vídeo Falou!